Opa! E aí, tudo bom com vocês? Eu sou o Nicolas e sou técnico aqui da bem. Vocês devem estar estranhando eu vestido desse jeito aqui hoje, mas é porque no vídeo de hoje da nossa série de vídeos da Horta Vertical, eu vou estar ensinando você aí de casa a ser o seu doutor da sua Horta Vertical. Isso mesmo, você vai aprender a tratar e a identificar problemas causados tanto por pragas quanto por doenças. Afinal, tanto as plantas pequenas Quanto às grandes, elas merecem cuidados. Por isso, vem com a gente que a gente vai ensinar agora. Então, primeiramente, a gente tem que entender a diferença entre pragas, doenças e nutrição. Pragas são os insetos que causam problemas aí na sua horta e que podem trazer outras doenças. Doenças já são problemas causados por micro-organismos, como bactérias, vírus ou fungos. E deficiência nutricional é justamente a falta de um nutriente para aquela planta que vai deixar ela mais fraca. Nesse momento aqui a gente vai falar sobre pragas. Como as pragas são uns insetos, é muito comum ter eles nas hortas. Dentre esses insetos tem alguns que oferecem bastante risco, que é sempre bom ficar de olho. Entre eles nós temos a cochonilha, que é esse inseto aqui. Quando ele ataca a planta, ele deixa ela com um aspecto de lustroso, meio brilhoso. Só que depois começa a aparecer umas manchas negras e por fim a queda e morte daquela folha, daquela planta. Temos também as lesmas e os caracóis, que são um grande problema, pois eles raspam as folhas, consumindo a folha e deixando aquele muco dela, que pode causar prejuízos. Temos também as lagartas, que são experts em comer mesmo as folhas. Elas têm uma velocidade incrível de consumo. E por fim nós também temos um exemplo, as formigas cortadeiras. Elas, assim como as lagartas, toram as folhas, cortam elas para servir de alimento no seu formigueiro para o que elas alimentam. Vale lembrar também que esses insetos eles podem ser tratados com controles alternativos e caudas naturais. Nós já temos inúmeras caudas que você pode adquirir é, consultando o seu técnico da maneira Bem para você ver como é que faz, como é que utiliza. Mas como exemplo, a gente pode estar utilizando a folha da mamona para tratar com formiga cortadeira, também a manipoeira, aquele caldo que sai da mandioca no processo de fabricação de farinha, também tem o extrato de alho com pimenta do reino, tem várias caudas naturais e tratamentos que você pode consultar seu técnico da Manage Bem. Além disso, você pode estar optando por controles antes que esses insetos de fato entrem na sua horta. Como por exemplo, nós temos as armadilhas, aquelas amarelas e azuis, que você pode estar utilizando para atrair esses insetos e eliminá-los. Também temos armadilhas caseiras que você pode consultar o seu técnico da Bem, ele está te passando uma. E junto com esses insetos, com essas pragas, nós também temos as doenças. Eles são bastante interligados porque geralmente são os insetos que transmitem as doenças. Como exemplo, a gente tem as doenças causadas por nematóides que atacam as raízes da planta. Matando assim a planta, nós também temos as alternarioses, que são doenças causadas por fungos, que você observa na sua planta manchas, elas deixam manchas numa cor negra marronzada, além de como se fosse lesões na parte do caule das suas hortaliças e dos seus temperos, sempre verifique se aparece algum desses sintomas aí na sua horta. Nós também temos doenças que atacam um determinado tipo de planta, como por exemplo, o vira-cabeça, que é transmitido por um inseto, que é o tripes, e que ataca o alface. É uma doença viral. E por fim, mas não menos importante, nós temos as deficiências nutricionais. Deficiência, justamente como o nome diz, é quando a planta está com carência, está com falta, precisando de um determinado nutriente. Vamos citar aqui, por exemplo, nitrogênio. Uma planta que não tem nitrogênio, ela acaba ficando fraca e não consegue crescer fazendo assim que ela não vai se desenvolver o seu potencial máximo por isso é extremamente importante você trabalhar primeiramente com plantas de qualidade mudas se você for comprar suas mudas tire ela veja o enraizamento dela deixar sua planta sempre com os bons cuidados sempre regando ela para não ter a carência de água também afinal a planta precisa de nutrientes e de água e ela absorve esses nutrientes num líquido justamente misturado com essa água. Ela absorve por solução. E essa solução é por meio da água. Vê se suas raízes não estão com muita água para não ter o apodrecimento dessas raízes e assim a morte da sua planta. E sempre que necessário que você vê que sua planta não tá crescendo muito, tá com as folhas amareladas, não tá produzindo bem, fotografar novamente, igual no caso das doenças, e enviar para o seu técnico da mané de bem contando o que está acontecendo e por que, que você acha que aquela planta está desse jeito. Desse modo, você vai garantir o sucesso aí na sua horta vertical. E aí, aprenderam novas coisas agora com relação a traços culturais para você estar tá cuidando aí da sua horta? Pois é, siga essas dicas e consulte também o seu técnico da bem, tanto para ele esclarecer alguma dúvida que ficou em relação a essas dicas, quanto talvez outras dicas que ele pode passar para você. E agora você já está craque, você já está sabendo como preparar seus vasos, o local de instalação da sua horta, você já sabe como plantar e como cuidar também. Porém no próximo vídeo a gente vai estar tá te apresentando um ponto extremamente importante das suas hortas verticais, que é a compostagem. A gente vai estar tá te ensinando para que, que serve a compostagem, como fazer uma composteira aí na sua casa e também como aplicar na sua horta vertical. Por isso, não perca o próximo vídeo. Deixe seu comentário aqui do que você achou das nossas dicas de tratos culturais do vídeo de hoje. Curte, compartilhe com seus amigos também. A gente agradece demais. Até o próximo. Tchau, obrigado!